Hey, censuradas! Eu sei que muitas de vocês são assinantes da Netflix e me acompanham aqui no canal para descobrir séries e filmes com personagens lésbicas, né? Eu já tenho aqui no canal uma playlist com mais de 100 dicas de conteúdo lésbico para ver na Netflix, na qual eu falo detalhadamente sobre cada uma dessas indicações. Se você ainda não viu clica aqui no card. Mas, como eu já dou essas dicas há anos, algumas delas não estão mais disponíveis no streaming. E foi exatamente pensando nisso que eu decidi presentear vocês hoje com uma lista atualizada contando todas as séries, filmes, reality shows que tenham personagens lésbicas ou bissexuais da Netflix. Bom demais, né? Então já deixa seu like e um comentário aqui embaixo, que se esse vídeo bombar muito, eu continuo trazendo temas como esse aqui pro canal, tá bom? Eu quero começar reiterando que nesse tipo de vídeo de listas eu não entro em detalhes sobre sinopse, é, casal lésbico ou qualquer outro aspecto relacionado a essas dicas, Simplesmente porque eu já falei mais profundamente sobre todas elas aqui no canal em vidas anteriores. E você pode dar uma olhada aqui no card, ok? Então hoje eu só vou citar mesmo os nomes. É claro que algumas séries vão focar mais no núcleo LGBT, enquanto alguns filmes quase não vão mostrar os casais lésbicos. E... Alguns realities vão dar mais destaque do que outros para os participantes queer. Mas como são quase 80 dicas, fica impossível destrinchar cada uma delas aqui nesse vídeo, né? Senão ia ficar muito longo. Então eu sugiro que vocês salvem esse vídeo, é, guardem o link em algum lugar ou coloca na sua lista de assistir mais tarde, pra você voltar nele sempre que precisar de uma dica nova. E você pode também guardar os nomes que eu falo aqui, para ir pesquisar um pouco mais sobre eles no YouTube, olhar os vídeos anteriores aqui no canal para entender a sinopse, saber quem é o casal, para ver se você realmente quer assistir. Ou também tem aquela outra opção, que é você simplesmente pega um nome, escolhe um filme aleatório, coloca para assistir na louca e se deixa surpreender com o que for descobrindo. Agora vamos às dicas. Entre as séries, nós temos o lançamento Jennifer, que é desse ano de 2020. Temos também One Day at a Time, Orange is the New Black, You, Me, Her, Grey's Anatomy, Crônicas de São Francisco, Vis-a-Vis, -vis. Skins, Gypsy, Pretty Little Liars, Aceleradas, The Hundred, Glee, Wynonna Earp, Sense8. The Grassy Next Class. Dix Porcent, Minas do Hockey. As Telefonistas. Coisa Mais Linda. Fugitivos. Raio Negro. Anne Wesley. As Crônicas de Shanara. Black Mirror. Supergirl Friends Riverdale Once Upon a Time Feel Good Sex Education You This is Legends of Tomorrow Strangest Things Everything sucks I'm not okay with this gatunas, 13 Reasons Why, Orphan Black, Atypical, Easy, Dark, The Island, Arrow, Lucifer, Feliz Natal e tal. Já na sessão de filmes, podemos assistir a alguns lançamentos desse ano, como A Secret Love e Você Nem Imagina, ou The Half of It. Temos também alguns lançamentos que ainda estão por vir, como Ratchet e Marlene Dietrich. Se você quiser saber mais sobre todas essas novidades, é só clicar aqui no card. Além disso, temos também outros filmes, como Loving Annabelle, Elisa e Marcela, Debs, o que as mulheres querem? Colegas de quarto. Feministas, o que elas estavam pensando? Thelma. The feels. Carol. Ana e Vitória. The perfection. Love song. Mate The Butter Frida Árvore de Sangue O Outro Pai Gostos e Cores Eclide de Kato Pra finalizar, chegou a hora de falar em reality show, desenho animado e stand-up comedy. Começando por Zona Rosa Can I get by com Nanette, Wanda Sykes com Not Normal, The Hotter Half, The Circle, Namoro, Amizade ou oh, Adeus, Queer Eye, Hora da Aventura. Bom, censuradas, essas foram as dezenas de dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito provavelmente eu deixei algum show de fora, porque a Netflix tem um catálogo com centenas de conteúdos LGBTs. Então, vamos fazer um combinado, tá bom? É o seguinte, se você lembrar de mais algum título que eu não trouxe aqui pro canal hoje... Vocês vão escrever aqui no comentário pra gente ir fazendo uma nova lista juntas, ok? Depois se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, porque tem muita novidade vindo por aí. E vocês não vão querer perder nada, né? Afinal, eu trago três vídeos por semana com muita dica sapatão. Por hoje eu fico por aqui. Se quiser me acompanhar mais de perto, é só me seguir no Instagram que tá aqui na tela ou ainda se inscrever nos meus outros canais que vão estar aqui na descrição, tá bom? Um beijo e até logo! I'm you.